E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Game TV. eu sou o Rodrigo, estou de volta na área aqui no canal, vamos lá então enfrentar aqui o laboratório secreto e vamos demonstrar a build completa de Pyke, também demonstrar tutorial completo de skills do Pyke aqui no laboratório, começando o seu canal game tv estou de volta aqui na área você reparou a imagem webcam ligada aqui no canal mudei um pouco tô um pouco mais careca acho não sei não consegui uma peruca ainda masculina para colocar só esse cabo aqui está atrapalhando esse cabo aqui do meu fone de ouvido mas não tem importância porque eu já resolvo aqui ó. Pronto, beleza <risos> Tudo resolvido. Bem, o que mudou? Não entrou bem. Agora vai. Então, o que mudou aqui no canal Game TV Adivinha só, pessoal? Um novo cenário aqui, finalmente, né? Um novo estúdio de gravação. Aqui. Me mudei, né? Consegui uma casa, finalmente. E. É, na verdade então o nosso estúdio falta só aí decorar ele no fundo né vou mostrar para vocês com calma em outro vídeo mas vamos lá então ao que interessa aqui é o tutorial completo de skills de Pyke e também uma build básica demonstrada ali enquanto você confere o status aí do Pyke aqui no canal que é me Pyke Senju do Midranda do meu amigo o William, William Pires, forte abraço William, valeu por emprestar o bike, e este é um vídeo para quem planeja criar um bike, ou para quem quer saber como está o PS em 2020. Então, este é o golpe básico de ataque do pai que a foice de aço dá três hits com alta chance de crítico. Então vamos lá, antes de iniciar aqui, vamos rapidamente convidar vocês aqui a se inscrever no canal Game TV Pessoal. Vídeos de segunda a sexta do meio-dia em diante. Aqui no seu canal Game TV, filhos de paique, lutador, é, cavaleiro, enfim, todas as classes, Mili, ranger, Chares mágicos, aqui no seu canal Game TV. Agradecendo aí aos novos, recentes inscritos com inscrição pública até o dia de hoje da gravação, né? Samuel Silva, Fabrício Franco, Spy Lux. Hélio, Hernando e Júnior, valeu galera, sejam bem vindos todos, com inscrição pública, com inscrição privada, todos, enfim, bem vindos aí, ao nosso canal Game TV. Então, começando aí, nosso tutorial, primeira skill do Pyke, é o soprofiado, vamos voltar aqui no nosso tape, volta em um fio, e volta e volta Este aqui é o soprofiado, não. Essa aqui não, essa aqui é a força de aço, beleza? A tier 3, agora sim, o soprofiado da tier 1. É uma skill básica, apenas usada é, nos primeiros levels iniciais do pike Não é usada em builds finais. E a intenção da skill é, a função dela é justamente afastar os mobs do pike em uma pequena área. Segundo skill da tier 1, resistência a gelo, pessoal. Essa skill é passiva, ela aumenta bastante a resistência a gelo do pike Pessoal, e ajuda pra caramba sim, viu? você vai lá em ET2 com seu pai que você tanca aquela Sacer você aguenta o congelamento o freeze ó já correu ali ó você aguenta o congelamento da Sacer lá em ET2 também a lança de gelo da Atalanta o pet dela né que Atalanta tem um pet muito bom lá de congelamento e agora o ataque crítico. Essa skill é interessante. Ela não possui um damage boss na skill, mas ela possui um crítico muito alto que aumenta a cada nível. Mas não é utilizada. Atualmente não se usa essa skill. Tem um crítico bem interessante, vamos testar com o olho e ver como é que fica aí. Então você vê que com o olho assassino aumentam um pouco mais o crítico, mas não é usada embora, embora possa ser ativada com espada, foice, garra e martelo. E agora o pulo fatal, o famoso jump você vê aí é uma skill importante você por level 10 tá? o pessoal usa ela como é, skill complementar no PVP e mata sim hein se você pegar um crítico ela mata O estúdio do canal Game TV está meio em arrumação ainda. Eu vou mostrar um pouquinho do estúdio aqui, nessa nova edição, tá? Finalmente acabou a sofrência, né? Aquele drama de cachorro latindo, barulho de carro e... Era realmente um terror para mim gravar vídeos no antigo estúdio. Eu vou mostrar um pouquinho depois do espaço aqui do estúdio novo de gravação ao fim do vídeo. E é uma casa, né, que... Me emprestaram pra eu morar aqui essa casa. Um familiar me emprestou uma casa. E... Claro que eu aceitei, né? Que realmente antes não tinha como gravar. Mas por incrível que pareça, o canal antigo... O antigo canal GameTV foi erguido naquelas condições impossíveis. E agora... Acabou... O... Cachorro latindo aí no fundo do vídeo, né? Não tem mais isso. Bem, vocês veem aí então, voltando aqui o vídeo, né? Já já vou mostrar um pouquinho do Facebook para vocês, tá? O que tá rolando no Facebook, também os novos amigos do Face, que são prestonianos, é claro, né? No Facebook oficial do canal Game TV. E agora temos o Tornado. Skill da tier 2 é uma skill diária, foi recentemente balanceada para perder o delay, tá? Então você vê aí o jump, o famoso jump, certo? E também tem os. Pinhos de gelo do Pyke, galera. Aqui é o Tornado, demonstrei. É uma estudiária que não erra, embora não seja muito utilizada em levels finais ainda, né? Esperamos um balanceamento do Pyke é, 2020, adiante. Ou adiante, né? Depende. Mas, é, a princípio... Tornado não iria ter um dano muito maior do que 150%, creio eu, certo? Visto que é uma skill de tier 2. É provável que, para upar, eles balanceem a skill de área da tier 5 do pai, não Tornado. Mas é uma skill boa para você pegar um level ali inicial, né? E os espinhos de gelo é importantíssimo por level 10, porque é o que congela o alvo que funciona em PVP, embora eu não saiba a duração. Mas eu acho que a duração é de uns 5 segundos, eu acho, 4 ou 5 segundos. Temos parte aqui do F.S. Parka nome Dranda, do clã Trends Vamos agora rapidamente é, no Facebook. Paramos ali no um tornado. Já já continuo demonstrativo de skills do Pyke também passar build, beleza? Vamos no Facebook ver o que está rolando no canal Game TV. Se você lembra dessa abertura, quer dizer que você já sofreu com um o Lost, em um Lost com o crítico do Arqueiro, pessoal, eu já, e você, postagem aqui do canal Game TV, né, olha só, já chegou a 217 likes, 30 comentários, 18 compartilhamentos, vamos ver aqui alguns, Ariel é Silva, Daniel Naote, Adriano, Lucas Alves também aqui comentando, mais alguns aqui, vamos ver, Alessandro Sarmento, Luiz Felipe, Wallace David, Jackson Cândido, Gabriel Simões, pessoal comentando aqui a minha postagem aqui no canal Game TV, né? E aqui os mais recentes, opa, bem-vindo a Denilson Santos, também aí Alex Bruno Guimarães, Vive Santos, aceitaram as solicitações da amizade aí também temos alguns convites né aqui no canal Game TV no Facebook oficial bem a expansão que acessou aí pessoal ela não é usada também hein? Na verdade, nunca teve um, um ajuste, um balanceamento ainda, mas eu acho que vai ser balanceada, tá bom? É, procure não priorizar ela. Olha só a expansão, você viu aí, né? Enquanto vamos pulando aqui algumas partes da nossa gravação, gravação recente com o evento de mobs que tá rolando agora em fevereiro. Rolou, né? Aliás, aconteceu em fevereiro e vai até o dia 5 de março. Bem, temos uma passiva ali que eu perdi, não, não comentei ela. tá É... Aqui, a segunda passiva, Mestre de Ataque Crítico, tá? Basicamente, aumenta o crítico adicional do Pyke em 19%. Então, coloca level 10 esse skill. Ele é passiva, ou seja, não requer ativação. Olha aí a Foice Negra, mais 18. E a primeira skill passiva do Pyke, pessoal, é referente ao bloqueio com armas de duas mãos. Com a Foice, você passa a ter um bloqueio passivo permanente mesmo usando foice arma de duas mãos detalhe só funciona com arma de duas mãos então se você quer usar um escudo com uma arma de uma mão uma espada sei lá saiba que não vai compensar porque esse bloqueio da esquerda do tier 2 não vai passar para a arma de uma mão Agora temos aí desaparecer a level 10 e as lanças venenosas. As lanças que vocês puderam ver ali, vou voltar um pouquinho aqui. Bom, esse de já conhecem, né? Não é usada essa skill aí, como estava falando para vocês. É, talvez venha a ser balanceada em breve, tá bom? Por enquanto não é usada. Pois de aço, já comentei, a tier 3 é a principal skill de ataque do pai tá bom? Level 10 ela não tem delay e dá um crítico adicional de 19% perdão 19% de crítico a passiva do pai Pois de aço ali, ela, level 10 não tem delay. Então, até agora você pode colocar o seguinte, coloque level 10 em espinho, tá? tá congelar o alvo. Coloque level 10 na skill de bloqueio da tier 2 do Pyke. Level 10 desaparecer, level 10 for level 10 mestre ataque crítico. E aí você encerra os, as, os pontos SP da Tier 1, 2 e 3 do pike beleza? E adicional, se você quiser colocar, você pode colocar ali na resistência a gelo. Uh, e no Jump, né? Da Tier 1. Agora a Tier 2, galera. Veja aí, o olho assassino. Basicamente é um buff temporário que reduz o crítico do alvo, funciona em e aumenta o crítico do Pike, enquanto o olho fica ativo ou enquanto o alvo estiver ainda de pé. De acordo com a duração do buff, né? É uma muito boa, sempre usa o level 10, beleza? E você viram agora aí o golpe carregado. Esse, aqui, esse, aqui não. Tá dando certo aqui. esse fone de ouvido aqui tá com os dias contados. Vamos comprar outro, aqueles grandão assim, Big Master assim, pauleira, Daqueles microfones microfone embutidos com fone de ouvido. Continuando galera, com a Tier 4 do Pyke, você viu ali, O assassino, que amplifica o crítico do seu Pyke e reduz o crítico do alvo. Ele é 10 sempre, é obrigatório. Embora o dono do Pyke escolha priorizar outras skills, antes do olho, né? golpe carregado. É uma skill ofensiva de alto poder do Pyke, dá 3 hits, com alta chance de dano, alta chance de dano elevado. Agora eu vacilei aqui. Bem, a terceira skill do Pike é um buff, um buff ativo, é o furtivo, tá é, basicamente te dá é, evade, te dá evasiva. Por um período. Level 10 também, outra skill essencial. Por último, ali na Tier 4, Mestre das Sombras. Mestre das Sombras funciona muito parecido com o PD, com o Espírito Divino do Cavaleiro. Dá 7 hits, se eu não me engano, no level 10. E tem um poder elevado, porém, você fica sem poder potar HP durante a animação da skill E também tem um delay, mesmo no level 10 Então, reforçando a nossa build até agora para quem é aí 6x, 7x, até 8x e não fez a quest da tier 5 ainda, pessoal Aí é bom você seguir essa build, beleza? coloque a de aço, level 10 coloque os buffs passivos do Pyke, da tier 2 e 3, level 10 também espinhos de gelo importante para você tankar um pouco mais matar os mobs no TV. e também matar o Hestian congelando ele congelando para poder matar, né? e aí tá nos pontos dos... Pontos ZP, você pode se quiser adiantar. Ali eu te recomendo você colocar ou em furtivo ou em olho. Tá bom? Furtivo para poder tancar né? E o olho assassino para poder matar mais rápido. Vai ser moleza para você a quest do Hestion se você é um Pyke 8x. Olha aí, gota carregado, você pode verificar, não é obrigatório colocar level 10, você tem três skills ofensivas de dano físico para escolher. Gota carregado, mestre das sombras ou ataque lateral, da tier 5 que eu vou mostrar ainda, beleza? Você vê aí o furtivo, use level 10. deixa eu mostrar agora talvez um pouquinho aqui do estúdio do canal Game TV que eu vou reformar ele ainda a casa que está em reforma né mas aqui escolhi de azul a parede beleza e aqui é um, é um... Aqui armário né e enquanto vocês veem aí o pai em é ação tá já falei a Tier 4 então eu vou agora distrair aqui um pouquinho, a tier 5 está faltando, podem conferir aqui, aqui é uma mesinha tá, de trabalho, eu tenho os projetos de trabalho aqui para fazer, né? então né, Eu uma mesinha para trabalhar, aqui sou eu, tá, o Rodrigo, o seu narrador do canal Game TV, MTV Priston, e ali temos um Cozinha ali, né? E deixa eu pular para não pagar mico, né? É, esconder aqui umas coisinhas de vocês, né? E ali o celular, ali o pet, ó, Cadê o pet? Tô dormindo. O pet, tô treinando ela pra meu upar meu no Priston, tá? Ela upou muito hoje pra mim tá de folga, tá descansando agora do, do up. Mas mais um mês tá pronto pra me upar. Agora tier 5 do Pyke, você confere aí esse super vídeo bem descontraído aqui nosso, como sempre, do nosso canal Game TV. Vamos lá então pessoal! microfone eu vou trocar ele. Mas por enquanto, né? Vamos lá. Temos aqui lança final. Antes eu pulei uma aqui, vamos ver. Então, ceifador dançante, pessoal. Skill que não está sendo utilizada por enquanto. Seria uma skill bem poderosa de dano 1 a 1 tão poderosa quanto lateral creio eu né mas não está balanceada ainda mas quando balancearem é uma skill uma alternativa de dano 1 a 1 né talvez alguma coisa seja legal sei lá level 10 sem delay vai saber né e aqui nossa final essa skill era para ser a skill diária mais forte do Pyke, pessoal. Mas também ainda não está balanceada. Quando forem balancear o Pyke, eu vou criar outro vídeo com detalhes tudo certinho, beleza? Para vocês. Todos os detalhes certinhos. Que você vai conferir aqui no canal. É, amplificado, essa sim. Essa é a grande skill da Tier 5 do Pyke. É um buff ativo que aumenta o poder do pai. Olha só como aumentou, e foi a 2.060 de poder. Coloca o level 10 sempre. Amplifica muito o poder do pai. Porém, baixa um pouco a absorção, né? Como um debuff necessário por ter mais poder, né? Efeito muito semelhante a folha sangrenta. DPS, vale amplificado reduz absorção e aumenta o poder e a última skill é o grande ataque lateral pode se usar tanto de espada quanto de foice embora recomendo que você use foice sempre e tem um poder muito grande também suga o hp do mob e converte para você o hp para o seu pai é, dá dois hits parece ou três não sei vamos ver ali um dois hits E é uma das skills favoritas do Pyke. players de Pyke para matar no cvp Pois realmente pega de surpresa e tem um dano muito bom. Bom, pessoal, é... agora resumindo a build completa, como eu prometi a vocês, de Pyke no VPT. É... Então, você vai usar ali Espinhos de Gelo, level 10, Pulo Fatal, level 10. É, os dois buffs passivos do parque da Tier 2 e 3, Ataque Crítico. Lembrando que só funciona é, com arma de duas mãos, não, não funciona com arma de uma mão. Você vai usar também ali a. opa! Coisa de Aço, level 10, tá? Desaparecer a level 10 e dos pontos. Nos pontos EP agora você pode colocar ali ó é obrigatório o que? furtiva level 10 amplificado level 10 tá? e uma, pelo menos uma skill de dano físico é, da tier 4 ou 5 até level 10 ou Metro das Sombras, ou Gosto Carregado, da Tier 4, CS, né? Ou lateral da tier 5. Para poder combar F1 e F2, poder combar com foice de aço e F2, é, o seu ataque final que pega de surpresa o seu alvo. Os buffs ativos ficam aí amplificados e furtivo, com o desaparecer e o olho assassino. É, como um amplificador de poder tá? o desaparecer ele vai perder o efeito após o primeiro hit o desaparecer ele é basicamente um efeito primário então eu te sugiro que você use nessa sequência coloque o olho no alvo dê o desaparecer tá? ataque colateral, se for o caso sua escolha e depois continue para o CL, pelo menos eu faço assim, eu faço, fiz e faria assim né? com essa sequência de combo do seu pai, mas a escolha é sua, é, tem que escolher então uh, no mínimo uma skill de dano 1 a 1 para poder combar com o CL, das sombras, gosto carregado ou ataque lateral, cada uma tem uma função diferente todas são boas, porém de acordo com a sua build e gosto de jogar você vai escolher uma ou outra né bom é isso aí galera, valeu por assistir agradecimento a todos que acompanham o canal aí, que dão um like, valeu? se inscreve no canal aí, você pode conferir aqui, se inscreva se compartilha aí e também é a opção de você ativar o sininho do canal para receber novos vídeos. Valeu, tamo junto!